Saudações, povo! Eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pô! Pessoal, sem muitas enrolações, vocês se lembram do vídeo que eu postei lá no Mr. Bonnie chamado Friday Night Funk em realidade virtual? É absurdo? Ou algo assim, eu não lembro o nome do vídeo. Vocês gostaram bastante, aquele jogo é bem da hora de jogar. Eu prometi trazer pra vocês mais vídeos conforme ele fosse atualizando. Quando eu gravei aquele vídeo, o jogo só tinha a primeira e a segunda semana do jogo. E atualmente, eles já lançaram a semana 3, a 4 e a semana do Luigi? Eu não faço ideia do que seja esse bagulho do Luigi Mas se vocês gostarem bastante desse vídeo e deixarem bastante like aqui Eu vou trazer a semana do Luigi em um vídeo futuro, ok? Antes da gente começar a gameplay, eu só quero pedir desculpa pra vocês Porque nesse vídeo o meu microfone, ele ficou uma bosta E o som do jogo tava super desregulado Pra mim, no meu headset, o volume tava bom Mas no vídeo o som do jogo ficou super alto Então teve momentos que não deu pra entender nada do que eu falei Então eu coloquei algumas legendas em alguns momentos que tava muito inaudível a minha voz Nos próximos vídeos isso já vai estar tá melhor, ó Okay? Eu espero de verdade que vocês gostem e deixem seu likezinho aqui embaixo e comentem o que vocês acharem também. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos lá, que vamos a gente parou, a gente não jogou a semana do pico e nem a semana 4 da mãe, oh yeah, nossa, isso vai ser muito insano. Será que tem mais alguma coisa? Mano, eu nem vou tentar entender o que que é isso, vamos só jogar e ver o que rola. Por que que tem o Luigi no jogo? Eita porra, vambora, olha o cenário. Ai meu Deus, travou tudo, sei lá que coisa oh, aconteceu, velho. Vambora, meu Deus, velho. E hey, aí, Grotfeld, tudo bem? Ah, eu realmente tô dançando muito esquisito agora, véi. Ó. ó, ó, ó, ó, ó, ó. Vai tá manjando, vai tá manjando ainda. Vambora, porra! Meu Deus, é muito difícil enxergar tudo ao mesmo tempo, velho. O foda é que a minha visão no VR, o que vocês enxergam no vídeo é a visão do meu olho direito. Então vocês, a gente fica todos confusos com as notas que vêm na esquerda, vocês não devem ver eu apertando. Nossa, eu tô muito ferrado na Milf, velho. Na moral. Minha querida, me ajude, pelo amor de Deus, eu não vou passar por essa sozinha. Cara, eu nunca entendi por que, que o Pico tem essas vozes de aparelho, de. sei lá, de, de pessoas que perderam a voz depois de fumar por 25 anos. Ó, oh, o cara tá. O cara tá manjando a pedra, olha lá. E aí, vambora, vambora. O que você vai fazer? Vai dar um tirinho em mim com essa arminha gigantesca? Alerta de spoiler. Sim, ele vai atirar na gente com essa arma. Nossa senhora, o cara tá muito foda já, velho. Foda-se. Meu Deus, mano. Foda-se. Manda pra Blade. É Nós temos que enviar. Vamos dançar. O foda é que esse jogo, tipo, não é só você colocar a mãozinha, você tem que tipo, bater, são tipo, é, tipo uns tamborzinhos. A princípio <risos> dele chega a assim, ser né? Os pezinhos, mexendo. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, foda-se, let's go. O cenário tá bem bonitinho, né, mano? E tudo, em todos os mods tem aquele olho. Aquele olho sinistro, igual o começo dessa música, né, Vamos Vambora, essa música é maravilhosa. Ele só tá dançando um pouco fora de ritmo, né, beleza. está tá um pouco animado demais, velho. Que porra! Ele atirou mesmo! Eu tinha que me agachar? É isso? Como é que tu me avisa? Caralho, eu vou ter que me agachar agora, velho. Como se eu não bastasse eu ser um... sedentário. Nossa, eu lago tudo te mas beleza. É só agachar, eu tenho lados também, velho, fodeu. Já era, perdi. 3, 2, 1, Pai, pode mandar o tirinho que eu estou preparado. Nossa, isso é muito foda, velho. Caraca, mano, sério que a gente tem campeão de tudo? Devia ter uma marcação melhor, velho. Mais claro, sei lá. Uh. Tira, vai, vai, vai. Uh! Não tira mais, não tá uh! vendo. Nossa, isso é muito foda, velho! Meu uh! Deus! Fica tirando mais vezes! Ai! Nossa, isso tá é me muito mais insano, velho! Demora. Nossa, meu Deus, eu quase caí. Caio... Ai, puta, perdi. eu Eu caí no chão, meu Eu caí no chão, ele por caralho. <risos> ah. Meu Deus, eu subi na velho. Caralho, por muito pouco, velho. Nossa, julho precisa preciso que tá doendo, né? a minha virilha, velho, sei lá. Não faz isso não, brother. No moral. Ai, meu Deus, eu quero só ver agora. É a hora em que a gente morre. Tem certeza que também vai ter alguma coisa, alguma mecânica assim nas músicas dela. Um cenário. Olha que foda, mano. A animação dela tá muito leve também, não né? tem coisinhas balançando ali, né? é? eu tô sentindo que eu tô muito ferrado, guys. Nossa, mas pelo menos as músicas dela todas são muito maravilhosas. velho. aquele lado em volta, não né, é? What the fuck? Olha, estamos bem, estamos bem. Olha, eles ficariam dançando. Olha ah, isso! Fiquei prestando atenção nos caras dançando e quase perdi a música, velho. E aí, filha, é um pouco mais desconfortável olhar pra você assim, em sabe? Você olhando pra mim com esse olhar de de vou sugar a sua alma, talvez eu sugue outra coisa também. Uh! Ok, mandando bem até. A música ficou feia porque eu errei várias notas, mas a gente não tá aqui pra fazer bonito, né? Nossa, olha que eu vi que agora a está toda colada, velho. Eu acho que já tava. Aí, ó, eu tô. Meu Deus, tô... o que aconteceu com esses caras? que está acontecendo com esses caras, velho? Meu Deus, mano, isso aqui é uma loucura, velho. Eu tô muito ferrado na né, música. Essa música é maravilhosa! E essas físicas também. Meu Deus, a... as placas estão batendo neles. Agora que eu entendi o que tá rolando. o pai também tá manjando, mano. Vambora. Ah, não. o que foi esse final? Olha só combo. Hum, o cara é muito pica, né, velho? Ok, pessoal, agora é a hora que eu morro. Foi bom conhecer vocês. Deixa um likezinho no vídeo. Oh my God. Ok, todo mundo bem comigo. O cara é foda demais. Ok, ok, vambora, vambora. Pode estar comigo, velho. Ok, vambora, vambora. Isso aqui vai é mandar pra nós. Pessoal, sinto muito. É agora que eu morro. Oh shit. É é um é um né? verbença, não, tchau. Tchau, não, Nossa, embora. não não é? Nossa, Acabando, Acabando, acabando, é? não é? Nossa, são ok, não não é? tava são velho. não tô moscando mesmo. Nossa, velho, quase que o nome nessa, na moral. Pois bem, pessoal, isso aí que vocês viram é o que tem da história no jogo até agora. Tô passando aqui no final do vídeo só pra lembrar vocês que se vocês deixarem bastante like, a gente joga a Semana do Luigi. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.